Fantástico. Em que o realizador nos oferece este é o ambiente em então Tanja nesta altura. O 11 escolhido pelo estacionador de Marrocos, Santos, número 5, Casemiro, indicativo do esquema tático da Canarinha para este particular ação brasileira. Amigável de estar no banco de suplentes. Já aqui tínhamos falado da Salmi Sadam. Um minuto um de aplodismo em memória da legenda. Voltar a deixar uma boa imagem. Jogadores abraçados da seleção marroquina. No, mas acabou por se fechar o segundo, No centro de treinos de Tanger onde o Brasil, uh, que nos vai com os pés dos jogadores de Marrocos, apita o arme. A Kine. a vida. E ainda há Kimi. o juiz uh, Novemar Abad. O yes. atenção ao cruzamento de Zies, tira. A direita o Emerson, lá está o Emerson, é bom toque o Emerson. Nos quartos de final frente à Croácia, no Brasil caiu nas grandes penalidades. Óbvio, aí está Canarinho a tocar a bola, a entrada da área de Marrocos. O passo foi de Paquetá e Alex Delos completamente sozinho. Vai longo o passo, mas a bola vai ao lado de Carlo Ancelotti já ninguém confia em Greg bola batida por Ziaz saída ali com os punhos do Everton e canalizar jogo e tentar ligar o seu jogo não conseguiu a bola bem sobra já para a Zias. Ainda o Lucas consegue libertar. Lá vem ele, Vini Júnior, Vinícius. Dá o toque, Vinícius. 4-3-3, o 4-3-3 do Brasil, que vira um 4-4-2. Paquetá tem fechado também do lado esquerdo. Um passo de Zéas, linha final. Hakimi, cruzamento tirado. Fecha bem o Brasileiro. Estava, estava a aparecer também o Rony. Paquetá, bom passo para marcar Por cima para Rony. Perdeu a primeira grande oportunidade do Brasil. Aí estamos já ali. Bom passe a pouco do Paquetá. Vinícius Júnior. Vai virando o Vinícius. Tentava dar ali para, para o André. A bola sobrar para o Royal. O Emerson Canar. Confederação Brasileira. Ainda não decidiu. Ou se já decidiu. A Vinícius Júnior. Paquetá. Tentar meter lá para Roni. Rony. Quem cortou foi River. Casemiro, Capitão da Canarinha. Passo longo de Casemiro ainda Marrocos a trabalhar por Anauí Bola na área Já sem Rodrigo deixou no paquetá Vem a bola, novamente para o Rodrigo Tentou encontrar Vinícius Júnior contra o ataque passe de Bufalo Era lá para Falamos de Yuri Alberto Pesam o passe Brasil Alberto Jogadora do Timão Vai virando os iaches Tira o Royal, pode sair Saiu a suspirar junto ao posto da da Canarinha. Passou a suspirar junto ao posto esquerdo da Belém, o Everton. Bola passa. Tranquila. Ui, entrega mal o Brasil a recuperar para marcar, bateu. Brasil, defesa do Yassin Bono, a oportunidade de entrar para este amigável com Marrocos, e aqui estamos a ver, primeiro disparate de Yassin Bono, depois, ligando por duas vezes ao Brasil, olha colocada na área, o Everton, jogo equilibrado para já em termos de posse, vai tocando o Brasil lá na frente, falhou, vindo, do Yassin Bono, está muito e tranquilo, Outra vez a falhar. Segunda vez que o árbitro tem o braço levantado, o VAR. Vinícius Júnior. Caminha ali com a bola controlada, lá vem ele. E acho mais uma vez aproximando-se da Perante a pressão, perdeu. Vem Marrocos, sai o passe, virou, bateu, gol Marca Marrocos, explode Panger. a explodir com o gol de Sofiana Bufal 1-0 para Marrocos Sofiano Bufal inaugurar o marcador aí está o abraço e os cumprimentos dos jogadores ali com El Canus vamos lá ver o Brasil aqui não fecha deixa a vontade e ao corte, recuperação uh, estas são as principais armas de Marrocos, mais uma bola longa para o Vinícius Júnior uh, Naif, Aguera, bem trabalhada com El Canus a dar para Sofiano Bufal. agora chegou ao Brasil cruzamento tirado, bem jogado, vai sair sai fora, remate desieste tudo bem jogado, que bem ligado por parte de Marrocos, é isso diz o Alid Regragui foi para lá que saiu, depois de ter estado no Ajax, Anaui, procurando colocar por cima do guarda-redes o Everton. A bola sai ao lado, depois de ter saído dos pés do meio-campista, Aston Anaui. Militão saiu também ao seu caminho, resposta é do Brasil, bem-vindo, já passou é a mini. partida. De Marrocos, Brasil em Tanger. Vinícius Júnior. Outra vez, Vinícius Júnior. Destaque para o lance do 11. Camisa 11 do Brasil. Abraçado do Brasil. É neste a caça está pronta. O Brasil. A é tentativa de meter a área do Vinícius Júnior. Ainda mexe Defesa. Rodrigo. Acabou um golaço ah, muito o fascinador uh, e yes. tira para a ovação. A escada de Masraoui a entregar para El Canus perdeu na altura certa. A forma como a se suspira arruma suspira um Já sai a seleção do Quinto, Mais uma bomba, uma amigável, mas com muita intensidade. Vinícius Júnior está lá. Vinícius, Passe. Brinca! É num verdadeiro tsunami de emoções que se formam a partir destas. Rodrigo já procura a bola na área, ela sobra. Paquetá falhou! Na verdade, a, raça, é ali, do a bola controlada, lá vem ele. Diz que não há nada, ele ficou a protestar. Tornar o sonho realidade. Para já joga o Brasil. Cortou o Romano Saez. A bola vem do Vini. Toca na direção do Royal. Levantou. Royal. Brasil não desiste. Olha o Paquetá à procura do Veiga Bom, braço do jogador é maior… isso um, hmm. um, um, um, um. um, well, oh. que estava a dizer o Antônio Sai rebote falhanço going... de Bono esta não é o de Bono que falhanço de Bono para o gol do Brasil estava a pensar em que Bono esta noite é mesmo para esquecer uma noite de fantasmas para Bono Golo do Brasil a sair ao minuto 66 do empate. É bom remate, mas ajuda é muita do Yassin Bono. o Brasil e o tentar a o força o o o força, a força. A o o o عبد حميد الصابيري ورقه رابحه من فرح من حقنا جميع نفرحه يا وليد من حقنا نفرحه بهدف تاني في شباك منتخب صيني عبد حميد الصابيري يضع الكره في شباك فرحة كبيرة بحضور كل أجيال تحضر لمتابعه هذه الملحمه أمام منتخب برازيلي